Eu estou aqui hoje em Una, conhecendo uma pessoa muito especial. Ô Claudinei, vem também você, ué. Trazendo uma pessoa muito. mãe. Ela é irmã da dona Or Onília. Como é que vai a senhora, dona Toca? tudo bem. É o Ronaldo, Ronaldo sobrinho da Luzia. Sobrinho da Luzia. Sei quem é. A senhora é irmã da Onília Leocárdio. Sim. Que coisa mais chique, eu não sabia. Sabe ele, mãe? Sabia que você fez sempre na igreja aqui. Quando... É, na cadeira de rodas, o sua irmã do Lésio. lésio. E ela te ama loucamente. Ela é. tem muito tempo que ela tem paixão. Ela é. tem Falou. Ela tem quando paixão. Ela tá, é um irmão político. Não. Aí, ó. Rio, Qual deles, mãe? Né? O Lésio. Qual deles? O lésio. Qual deles? <risos> lésio, né? O lésio. A senhora é Leocárdio? Leocardio. E a senhora nasceu aonde? Cabeceira aqui, com sucesso. Da ah, Pô, sucesso? É. Cabeceira. E a senhora, a senhora morou na, na, na fazenda da ponte? Não, não, não, ali é meu irmão. Morou. O, o seu irmão, como morou. que chamava? Oronzimo. Oronzimbo. É. E a cabeceira é onde que é? A cabeceira é pra cima. Segue linha a reta, sobe a serra sobe da Paula, a serra, aí a cadeia, passa no a, campo, a pedra da, da Tia Paula, como é que é, da ah, Chica é. Paula, passa ali, Tia passa Paula, passa ali, da Tia Paula, os Paula, a pedra, família ali. Paula, subiu ali a serra, em cima ali. Você a... conheceu o Vicente é. Silva, o Vicente Pereira Gomes? Não, Sim, não é o marido da Onila? A Onila, o que é da senhora? A irmã? a irmã da senhora? É. Nós era oito irmãs. Qual o nome delas? Onila, né? Maria, Leonídia, Márcia que sou eu, e Felisbina, que é a Tita, e Onília, Dejanira, um punhado, oito. É só mulher ou e o homem? Dois homens. Qual é o nome deles? Orozimo e José. José Mas que coisa muito boa. Lá. Ele é muito conhecido lá em Iguaçuí, né? Ele tinha a faca de bebida lá. Orozinho? O, não, o, zizico. zizico? É, apelido de zizico. A senhora conta quantos anos hoje? 90, 96 e meio. Puxa, que, que coisa boa. É, e é a senhora garante. lembra desse, dessa Iuna desde... E... Nossa, aqui tinha, tinha umas 10 casas ou 10 A Você conheceu ali. meu avô, Juca Silvestre? Muito, muito. Nossa, Tijuca, né? É o Tijuca, né? É, é Tijuca. É, todo mundo gostava dele? Todo né? mundo, todo mundo. dona e a senhora ficou na igreja presbiteriana. Na é igreja presbiteriana. Por que, que a senhora conheceu o, o evangelho assim? Eu estou vendo aqui, a senhora mora pertinho da igreja. Pertinho né? da igreja. A senhora é. chega um pouquinho para cá, só, só aqui assim, só para eu pegar o um. E a senhora viveu toda a vida aqui nessa pracinha, né? Nessa pracinha. João Osório. João Osório. E a senhora estava fiscalizando a reforma aqui? Não. não. Eu fui pagar energia. Ah, é, a senhora ainda paga energia ainda? Fui lá, ali no Pescobre agora. Como que a senhora conheceu a fé da senhora, assim, o evangelho? Como é que foi? Porque a senhora não é de família. É, é... Não, meus pais não, mas tinha igreja na fazenda, né? É. Tinha, tinha um senhor que vendeu uma propriedade. Só que era católica. Pai, é. E ele tinha a igreja. A igreja lá na tinha, fazenda? Tinha, é na fazenda. Aí ele comprou. Tá Desse moço, tudo Aí a gente fez um o imposto, ia passear lá, né? passeava lá, ia lá, assistia o trabalho, ia embora, né? Amigo, né? muito amigo. E tem ele aí? Assim. E o esposo da senhora? Não, ele não, ele é, é. Filho de crente. Não, você viu? Augusto você Figueiro. Augusto Figueiro. É. Ele participou aqui da igreja? Não. Não? não. só? Não. A senhora sempre foi presbiteriana? Sempre. Sempre. É um exemplo Graças aqui de fé e conheceu o pastor Reverendo José Miranda. E nossa! A Dona Agostinha. A Dona Agostinha. É. A dona Agustinha faleceu tem pouco, tempo. pouco é. tempo, José Miranda tem bastante tempo. Quantos anos ela faleceu? Com quantos anos? A dona Gostinha? Com... 90 e poucos, né? Não, não tinha 90 ainda, não. não tinha, é, não. tinha não. não. A senhora é a campeã de idade aqui? Da idade que aqui sou eu. eu. 96. É. é. Oh, quantos filhos que a senhora tem? Eu tive tinha tinha 11. 11. Tinha 11, 11, 11. filhos? 11 filhos. E o nome deles? Dois dois, dois, dois... dois últimos... Já nasceu morto, né? Já. É aí... Tem, o nome deles? É. É Jair. O Jair. Mais velho. Jadir. Abaixo dele. Jaci essa daqui, abaixo da Jadir, Jadir, Ladir. e José, João, Elizabeth. Elizabeth. É. Emília, Maria Emília, Maria Emília é, é os vivos, é os vivos e a senhora está servindo de exemplo para todo esse esse Graças esse a Deus. time aí. E, e inspirando, eu vou almoçar lá no doutor Ater, sábado, ah, lá, lá, na lá na fazenda, a senhora vai lá? Agora eu não tenho ido porque eu tive um miaste de AVC né, Sim. aí fiquei um pouquinho cansada, aí eu passei, talvez nem também... nem Mas a senhora já foi a pé, ah. de, a, quando era mais jovem? Muito, e descia da fazenda, ia na tal de Água Santa que é lá pertinho né, a gente ia lá, cantava, rezava lá. E, e depois subia lá para a fazenda, do Voltava Joaquim Florino? Não, do Antônio lá... Leocárdio. Leão Antônio, Leocádio. É, Antônio Lá do, do Arca é, é o... é o Caiu Joaquim Florino. O Joaquim Florino, é. né? É. Mas que coisa boa conversar tá com a senhora. está aqui perto da Água Santa, né? Pertinho da... E nós estamos para cá. Para cá. lá Para do... ser bom sucesso é para cá. É. Eu estive lá ontem com o Titá. Ah, no e o Tita falando da primeira é, casa que foi construída Sim. pelo Vicente A, é, Vicente Gomes é, Pereira é, meu Lá. cunhado é seu cunhado é. e ele contando o nome da dos filhos do, do, dos irmãos né é. e do do pai e agora eu estou conhecendo uma irmã da mãe do Titar. mãe do Titá. dona Olívia Olília. É. Olília. Olívia conheceu ela não mas... conheci okay. conheci mas que coisa boa, esse Leocárdio, a origem de vocês é de onde? Como é que é? É lá de... de, de o, São Mateus, São Mateus. O pai, pai, pai, pai, pai da senhora como é que chamava? Antônio Leocádio. E, e a, a mãe? Silva. A mãe Emília Cândida. Emília Cândida. É. Você lembra da avó da senhora ou não? Lembra a minha avó Rita, né? Muito A muito, avó Rita? É, muito, muito. E Mas o avô? A avô não, avô faleceu lá em juiz de fora. Juiz de fora? Essa avó, Rita da senhora, veio morar onde? Veio morar aqui, mas ele veio de juiz de fora. De juiz de fora? É. Ah. Da minha avó Mariquinha, a é, senhora conhece muito, muito. os dotas, né? Que eram Dota. os barros, é. né? É. Aí é um grupo grande também, né? Um grupo né? grande. É um grupo grande. É. Eles vieram de Viçosa. É, ali perto mesmo. de Viçosa, é. porto, é. porto, porto no, firme lá, não sei o lugar. Pois é. é. O meu pai é aqui do tal de Bom Jardim, Cosca Seca, Banal, ali ele nasceu. perto de Lajinha ali no não. Paraná não, Aqui isso. no... Lá em Resplendor. Resplendor. Né? Lá perto de São Mateus. Perto de São Mateus. É, perto de São Mateus. É. E é lá de lá. E ele conheceu essa, esse pessoal, como é que ele conheceu a, a mãe da senhora? A já não lembra, não? de lá, menina, é uma coisa muito triste. As crianças, né? A mãe dele faleceu e tinha um ano. Aí foi criado assim, jogado para as casas dos outros, né? Tem que parar aqui na serrinha aqui. E a minha avó. Lá em Juiz de Fora, ela tinha um culpado daqueles vendedores de coisa ambulante, né? Mascateiro, mascate, mascate fazia um... é. Aí o, o, o, o irmão dele que ficou viúva aqui, ele falou, vou buscar minha comadre para vocês criarem esses filhos. que ela ficou viúva lá com cinco. E você tem três. Foi lá, buscou ela, fez o casamento deles, eles criaram os filhos. Ainda tiveram mais três filhos, né? Que coisa boa! É. A avó Mariquinha teve, é, que a avó Dindinha, é. ela ficou com 16 filhos, né? Pois é. 16 filhos, é. os Barros. É, os Barros. Foi. Que vieram de lá. As famílias grandes ficavam formando aqueles núcleos, né? É. Pois e depois é. ia casando com os, os Gomes, é. com o é. Silveira. Ia, primo. Prim, primo com um primo e a só... É. Né? Ampliando, crescendo, crescendo. É. Mas que coisa boa conhecer essa história Nossa, da senhora Deus. Dona Toca Eu vou é, Precisar da senhora um dia Para nós dar uma voltinha Para a senhora contar as histórias Lá da carroça lá eu vou, mais a filha da senhora ah, Aí nós vamos chegar e descer lá naquela ponte do Orozinho é, Lembrar da senhora Sim, daquele lá tempo Quesal, bonito, é. Lá na Quezal é, é. Vai pertinho do Vicente é. Nós podemos ir até lá na casa do Vicente Silveira é. No Vicente é. Bom, ah, é. É. Vicente Américo. Ah, e, e a gente pode conversar com a Cisinha ela não Cinha. enxerga, é cisinha, ela, é cisinha. ela não, cisinha. não enxerga, mas ela tem uma capacidade, Nossa ela Deus. vai ficar tão feliz Nossa. de encontrar a senhora. Ah, eu lá nunca mais voltei depois que a minha irmã faleceu. Ah, então nós vamos lá, nós vamos fazer uma visita lá uma hora. Bater um papo com aquele pessoal. Aquele pessoal tem uma, um, um carinho muito grande é. por causa do nome da mãe deles. É né? um carinho a carinho dona muito é, foi muito uma grande. trabalhadora muito, muito. muito dedicada, muito. né? Graças a Deus. Graças a Deus. Toda essa família é. da senhora. Eu estou aqui em Una, batendo um papo com uma pessoa muito querida, que desde o ano de 1970. É. Quando eu vim estudar aqui é. e frequentava a igreja presbiteriana do pastor Zé Miranda, Zé Miranda lá. Né? E os meninos do, do pastor o Pedro, né? Pedro, e e toda que a família é nós, Elifas. A Maria, e a senhora a Maria é uma referência de, de vida para é nós, nossa. dona Toca. E a Luzia mora ali, mesmo. Eu fui ali. lá, no Luzia, ah, é? eu não encontrei a Luzia, agora não estava em casa. E a senhora ficava andando, estava andando dando uma voltinha? Não, estava pagando, pagando energia. Mas tá? a senhora vai andando e... Né? Vou. Parabéns. E o dinheiro? Ah, tem que levar o dinheiro, né? Tem que levar. Tem que levar o dinheiro. Tem que, levar o dinheiro. <risos> que coisa boa, eu fiquei tão contente <risos> de conhecer a senhora. Assim, de conversar com a senhora, mas eu quero mais história Graças da senhora. Falou? Deus abençoe muito, muito mesmo.